Como brigar menos no seu relacionamento amoroso? Se você e o mozão estão vivendo num verdadeiro campo de batalha por aí e não sabem como resolver essa questão, fica aí que esse vídeo é para você. Olá, pessoas lindas! Tudo bem por aí? Somos o Terapeuta Anda 2, sou a Arina Ribeiro e eu sou o Everton Oliveira. Estamos aqui hoje para falar sobre como você pode brigar menos no seu relacionamento amoroso. Mas antes, deixa o seu curtir aqui para gente e coloca no comentário depois quando acabar o vídeo se você tem alguma dúvida, se você tem tá alguma questão, se você está gostando dos vídeos que a gente está deixando aqui para vocês. Porque, né, o fato de você não interagir conosco faz a gente achar que a gente está falando com ninguém, né, então... É muito importante seu comentário, a gente saber se está ajudando por aí. E se faz sentido para você estar mais pertinho da gente, estamos sempre lá no Instagram, arroba 2 Todos os dias, vai para os stories que tem ouro lá. Todos os dias a gente dá umas aulonas, né? Sensacionais. Então, sem mais delongas, vamos falar como brigar menos os relacionamentos. E aí, Sr. Everton Oliveira, aqui está muito gato hoje. Uau. Olha, de. o que é isso? Colete. Colete. <risos> Bom, para falar sobre essa questão de brigar menos, a gente tem que compreender que esse é um vídeo que vai falar muito sobre questões de autoconsciência. Né? E o que, que é autoconsciência? É como a gente se percebe dentro do relacionamento, é como a gente percebe as nossas emoções dentro do relacionamento. Então, quando a gente está passando por essa situação de brigar, a gente tem que primeiro se perceber. Todas as coisas que estão dentro da gente acabam sendo projetadas para fora e, e por isso que vira briga, por isso que vira discussão, por isso que vira problema. E perceber essa briga interna é perceber como a gente está lidando com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios aspectos, o nosso mecanismo de defesa, o nosso ego, como estamos lidando com todas essas questões internas e como isso está sobressaindo para fora. Então, se a gente tiver zen, né, vai estar tá zen com o parceiro também. Quando trata-se dessa questão do perceber-se, primeiro entender o seguinte, por que que eu tô brigando? Faz sentido eu botar minhas frustrações pra fora através de uma briga? É importante demais a gente se questionar, saber o que tá passando dentro de nós, porque normalmente as brigas acontecem justamente pelo barulho interno. E aí o outro vem só, né, né, isqueirinho assim, tchum! Né? Só, só, só acende o, acende fogo, o foguinho. Acende um foguinho assim. Era só uma <risos> faísca, vira uma fogueira. Exatamente. Quantas, Ou uma bomba atômica, né? É, quantas, quantas vezes você tá lá, toda irritada, incomodada, não sei o quê, principalmente de TPM, que convenhamos não é fácil para nós mulheres. <risos> Aí vem o mozão do nada, né, e só fala uma coisinha assim, pronto, uma gotinha ali, botou um foguinho, ó. <risos> Né? O negócio fica gigante Que na verdade <risos> Aí ele fica com aquela cara de paisagem Tipo assim, o que está que acontecendo? Jesus amado Por isso que os homens acham que a gente é meio doida porque é muito comum em mulheres isso acontecer pela questão hormonal, né? Porque a gente é doida. Questão hormonal, tudo bagunçada. Um negocinho de nada fica grande. Mas se a gente conseguir observar dentro de nós essa bagunça hormonal, esse turbilhão de emoções que estão acontecendo ali, você já consegue se comunicar com o mozão e já avisar. Mozão, hoje estou tensa. Cuidado. <risos> Também acho que o aspecto de se perguntar se vale a pena... É, botar toda essa energia para fora através de uma briga. Na questão hormonal, é difícil a gente conseguir fazer isso de forma muito fácil. Por isso que é ideal é, é ficar em silêncio Mas é bem desafiante. É, em momentos de TPM, é muito desafiante a gente ficar quieta, porque é um turbilhão muito grande. Então, vocês têm que lembrar aí do lado da, que vocês estão assistindo. Tudo que a gente vai falar aqui não vai acontecer da noite para o dia. Você é treinável. Você vai aprender a fazer isso com o tempo. E tempo pode incluir meses, anos ou muitos anos. Tá? Então, você não desiste. Ah, não consegui. Parou. Só assim mesmo, dane-se. Não, não dane-se. Faça. Treine. Todo santo dia, cada situação. Tá? Então, se questionar é muito importante. Na TPM é mais desafiante? É, mas faça também. Se você não tem nada de bom para falar, fica quietinha. Tente ficar quietinha. Pode ser que não dê certo, mas você tentou. <risos> Depois pede desculpa para o mozão. Ó, né? oh, mozão, desculpa. Né? Eu tô irritada, sei lá por porque... Comunique-se. Né? É, uma das, uma das técnicas importantes e funcionais no sentido de brigar menos é essa questão de respirar fundo, se recolher tentar entender quais são as energias que estão dentro, que estão precisando sair. Ou contidas, eu falo contidas não no sentido de segurá-las e implodir, não é isso. Mas eu tô falando no sentido de percepção. Por exemplo, se a gente tá com raiva, por que, que a gente tá com tanta raiva? Da onde vem aquela raiva? Qual que é o direcionamento que a gente vai dar para aquela raiva? Porque às vezes pode estar tá com raiva, e aí é, essa raiva pode se tornar uma frustração, pode se tornar uma mágoa, então... Como dar vazão para isso tem a ver com o quanto a gente para para se perceber através de respirar fundo. É, porque quando acontece a situação, se você conseguir perceber o que está acontecendo dentro de você, então você está aqui tranquila, contente, saltitante, teoricamente. Mozão vem fala alguma coisa e você ficou irada, né? Hulk cresceu dentro de você. Se você conseguir respirar fundo, literalmente traz mais oxigênio, né? Quando você traz mais oxigênio para dentro do teu corpo, teu cérebro funciona melhor, você consegue perceber melhor. Né? Não é à toa que a gente fala, respira fundo. Não é à toa, é para respirar fundo mesmo, não é uma figura de linguagem. Respire fundo. Nisso você vai perceber que o Hulk está crescendo dentro de você. E aí, se você conseguir, fica quieta. Quando você tiver um pouco mais de facilidade em comunicar-se, você fala, mozão, o Hulk cresceu em mim. <risos> não fala mais nada, né? Deu, para por aí, depois a gente conversa. Sim. Aí você vai resolver suas questões, lamber suas feridas, o que a Averton falou. Você vai observar, entender de onde vem, por quê, que vem aquela raiva, não sei o quê. Mas não se expresse naquele momento. Exatamente. Porque se expressar com raiva, já, a gente já sabe o que acontece. Mas quando a raiva passa... É muito mais fácil a gente falar sobre essa questão do que estava acontecendo internamente. Inclusive, vocês podem ter um combinado. Faz um código com o mozão. Quando fala verde, já sabe que o Hulk... fala Hulk! <risos> e aí, sabe que o Hulk cresceu. E aí, o outro fica quieto. Você se distancia, o outro distancia. Cada um vai lamber suas feridas. Beijo, tchau. Depois, vocês conversam quando baixar. Ali, o Hulk voltar a ser humano de novo. Né? Outra coisa muito importante é não ficar... Comparando o seu relacionamento com o relacionamento do vizinho, com o relacionamento do Instagram, com o seu relacionamento passado ou com o relacionamento dele passado. Esquece passado. Isso acontece Esquece excessivamente, outros. né? Resolvam vocês, a relação de vocês entre vocês. Esses dias eu tava num atendimento e aí eu notei que um cliente reclamou da parceira, falando assim que a parceira disse, olha... Aquele relacionamento do passado que era uma porcaria, é isso que você merece, porque a gente tá junto aqui, e você é uma pessoa horrível, e você merecia aquela pessoa horrível junto com você. Então, assim, esse é um aspecto de estar tá com raiva e fazer uma comparação. Outras coisas, outras pautas não entram na discussão. E aí, já pegando um gancho com isso, falar sobre questões do passado. Fica jogando, trazendo... Coisas que aconteceram lá atrás. Abre coisa... a... o baú é, exatamente. da abre infelicidade. Exatamente. <risos> abre a caixa de Pandora. <risos> e aí fica trazendo aquelas coisas que não foram curadas. Coisas que as pessoas só jogaram de bordo tapete. Passaram por cima sem superar tudo isso. E aí todas essas coisas vêm à tona no, na hora de brigar. Porque lá em 1800 e bolinha... Quando você pegou aquilo que não deveria ter pego. E ao invés de resolver a questão pontual, vira um ninho de mafagafos. Porque aí você traz comparação de ex. Você traz situações passadas não resolvidas. Tanto do passado com o ex, quanto do passado de vocês. Sabe quando vai acabar essa briga? Nunca. Porque não vai resolver. Vocês só esse... vão ficar discutindo, falando. Esse falando, falando, é um dos falando, poréns falando. que fazem com que haja uma briga interna. Porque. Quanto mais a gente deixa de resolver situações eh, do passado, e essa é uma questão importantíssima para brigar menos, é o quanto a gente está resolvido com coisas que já aconteceram. Porque senão a gente vai continuar repetindo isso várias e várias e várias e várias vezes até entender que todas as situações são para que a gente aprenda alguma coisa e cresça com isso. Exatamente. Porque senão a gente fica o tempo todo só girando em torno de problemas. E aí esses problemas não são resolvidos, aí a gente gera mais problemas, que vão gerando mais problemas. Aí depois a pessoa chega, quase separando, chega lá pra, pra gente atender. Não sabemos mais o que fazer, não conseguimos mais nos relacionar. Tá cheio de problema, aí você começa a puxar fiozinho por fiozinho. Tudo tá um ninho de mafagafos, tem nó pra tudo quanto é lado. Nada foi resolvido, tudo foi enfiado dentro do relacionamento. Tudo só foi acumulado, né? Anos e anos e anos e anos. Ressentimentos, dores. Por quê? Mágoas, frustrações. Exatamente. Por falta de autoconhecimento, por falta de autopercepção, por não saber se comunicar. E principalmente por ficar enfiando coisa que não tem que enfiar no relacionamento. E se as pessoas só fizessem isso, já, já, já resolvia muita coisa, você não acha? Comparativos de outros relacionamentos, ah, comparativos tá, tá, de outras tá. pessoas, comparativo de coisas de 1.800 e bolinha. Eu, eu acho que também a questão da expectativa em si. Porque tem muitas pessoas que vivem de expectativa dentro do relacionamento, achando... Ó, e briga exatamente por isso. Você deveria fazer dessa forma. Mas a outra pessoa... Não tem que cumprir um desejo de quem está querendo. Exatamente. Né? Ela tem que ir diante do quanto ela consegue alcançar. Mas isso tem que ser conversado claro, entre as pessoas, né? Claro, Para alinhar o tempo todo. Senão, realmente vai ser um relacionamento só pautado em expectativa. De deveria, teria, que... Né? E aí vira um aspecto de obrigatoriedade. Ninguém quer se relacionar diante de obrigatoriedades. Acho que é chato pra caramba isso. Tipo, ah, eu tenho que, tenho que, eu sou obrigada... Não vejo isso como um relacionamento saudável e com certeza esse tipo de, de relação vai dar briga pra caramba. Porque um dos lados vai se cansar. Exatamente. Outro ponto muito importante para parar de brigar é aprenda. Há muito mais do que ouvir. Ouvir é só ouvir som, captar som. Aprenda a escutar. Escutar é você realmente compreender o que o outro está dizendo. Mas assim, compreender o que o outro está dizendo não é. Mozão está falando e quando ele traz a informação, eu estou aqui pensando. Não, porque ele está errado. Não, porque não, não deveria. Isso não é, isso não é escutar, isso é ouvir. Exatamente. Eu estou ouvindo o som que ele está dizendo, mas eu não estou pegando o que ele está falando. É. Então, quando o outro está falando, silencie a sua, o seu mundo interno, faz favor... E, ouve, e escuta realmente o que o outro está dizendo. Né? Compreenda o outro. Eu acho que essa questão de compreensão e de escutar está muito mais ligada também a essa parte de intenção. Porque quando a gente está aberto a gente está escutando também, a gente compreende qual que é a intenção que está vindo do outro. Exatamente. Né? Se a pessoa às vezes está falando assim de uma maneira totalmente vulnerável, por exemplo, sei lá, está tendo uma briga... A pessoa abre a guarda e tá bom, então, né, eu vou me permitir, vou fazer isso. ao invés de escutar a intenção e perceber a intenção, a outra pessoa vai lá e massacra a pessoa, porque ela se colocou como vulnerável. É, tá vendo? Você é culpado mesmo. É, você tem que... Aí tá, entra naquele ponto. Parem de ficar fazendo... Aliás, a gente pode enfiar esse ponto aqui. Não xingar, isso é meio óbvio, né? Mas vamos trazer. Não xingue, não massacre, não adjetive. Né? Você é isso, você é aquilo, sua família, sua avó, sua mesa. Não adjetive. Porque quando você coloca outras pessoas na discussão... Vamos colocar aí, você está colocando outros valores, outras perspectivas e outras pessoas... E isso vai ficar muito maior. Para de ser só os dois para abranger para várias outras pessoas... E, e é zero, geralmente é por isso que acontece aquelas brigas de família. O falou que disse que... E aí um fala pro outro que sai passando, vira um telefone sem fio do cacete. Por isso também é importante <risos> o casal. Todas as coisas que acontecem entre o casal não são discutidas com pais, né, não são discutidas com amigos. Ou são discutidas entre terapeutas, né, e o Locais casal... seguros para é, se falar sobre Pessoas que vão saber lidar relação. com esses aspectos ou... Só entre o casal Exatamente. Brigas são só entre o casal Não entra ninguém na briga Não entra parente, não entra o cachorro, não entra o papagaio Não entra ninguém Lembrando que Tem aspectos que a gente Fala assim Abusos né? Situações que você está presa Dentro de um ninho de mafagafos que você não sabe sair Questões de Qualquer tipo de abuso Quando há algum tipo de comprometimento, né? Não, de não comprometimento. Quando você ah, se perdão. sente abusada emocionalmente, a... fisicamente. Sim, quando psicologicamente... a integridade. o é que eu quis dizer. É quando a integridade isso. da pessoa está comprometida ali. Isso. Quando, a integri... quando você sente que a sua integridade está sendo comprometida, tem que falar sim com qualquer um. Quando. Isso tem que ser falado, tá? Tirando esses aspectos que a sua integridade está em risco, não é legal sair falando sobre absolutamente sobre tudo o seu relacionamento. Uma amiga. Beleza. Muito amiga. Que você sabe que dá para né? Compartilhar. Beleza. Agora não sai enfiando os outros no seu relacionamento porque vira um caos. Por isso que tem brigas de família. Por isso que tem um programa chamado Brigas de Família. Casos de Família. Casos de Família. Por quê? Porque é uma, uma zona. Você abre o seu relacionamento, todo mundo se mete, cada um fala o que quer e aí vira um caos. Tá? Não enfie Outras pessoas no seu relacionamento, principalmente para de adjetivar o mozão. Para de ficar falando, você é isso, você é aquilo, você é não sei o que. Para com isso, né? Resolva a situação pontual daquilo que está acontecendo, sobre o comportamento do mozão, sobre o seu comportamento, ou a falta de, né? Sobre a postura. Não sobre a pessoa em si. Quando você for falar, não fale sobre o outro, fale sobre o comportamento. Não é, Everton, você é não isso, você é aquilo. Não, é, não. O seu comportamento. Sim. Isso muda tudo. Sim. E uma das coisas importantes também para falar sobre questões de relacionamento é entender o seguinte: é extremamente comum haver ver discussões, é extremamente comum a ver situações desconfortáveis. Eu acho que essa é a palavra. É normal esse tipo de coisa acontecer, porque o desconforto ele vem pra mudar alguma coisa. Isso é normal, mas não é normal agressão, não é normal algum tipo de coisa que passe do limite onde a situação se torna nociva, e é. isso não é normal. Agressões físicas, psicológicas, emocionais. Isso é muito importante ser dito, né? Brigas acontecem, problemas acontecem, pode ser o tempo todo, pode ter fases terríveis, pode. Mas desde que não haja agressões e desrespeito. Exatamente. Xingamentos. Sim. Né? Eu acho Principalmente, que... Principalmente isso não é normal, então, gente. Eu, eu vejo da seguinte maneira, quando há essa questão assim, de agressão, quando há essa questão de xingamentos, é, a pessoa está muito desconectada dela. Sim ela tá muito longe da, das emoções dela, está tá muito desconectada com, com a própria consciência dela. Porque ela só tá botando para fora tudo aquilo que tá doendo. né? Ou tudo aquilo que ela acha que está sendo ofendida, agredida. né? E eu tô falando agredida no sentido assim, é, às vezes as pessoas acham que elas são vítimas. Desculpe dizer isso, mas é uma realidade. Mas não é verdade. Ninguém é vítima exceto casos de abuso. Exatamente, exceto casos de abuso. Mas na vida adulta, se a pessoa tem um, um posicionamento onde ela se coloca como uma vítima, que o tempo todo ela é massacrada, que, bom, aí pronto. Né? Aí vão acontecer situações onde a pessoa, qualquer tipo de, de, de faísca, vai fazer com que ative o modo vítima e ela vai se ver na condição de poder ficar o tempo todo atacando o outro. Né? Tipo, ah, eu estou ferida, então eu vou ferir também Ah, eu estou machucado, estou triste, então eu vou machucar o outro também Exatamente, está na hora da gente se responsabilizar Que somos adultos e se responsabilizar Por tudo que se passa em nós e pela nossa percepção de mundo Se você está sentindo por aí que você é vítima Pode olhar para dentro aí Que você não é vítima nenhuma Tem alguma parte sua que precisa ser curada Ou Tem várias algum... Ou várias, exatamente Exatamente Feridas, dores, traumas, medos. Vai pra dentro. Tem muita coisa pra se olhar aí. Então, acho que é isso. Né? That's all folks. <risos> então, é isso. Se você gostou desse vídeo, demos aqui uma pincelada grande sobre alguns aspectos de como brigar menos. Se você ainda tem alguma dúvida, se ainda tem algum questionamento, deixa pra gente no comentário. Ou vai lá pro nosso Instagram, terapeutianda2, que a gente sempre tá por lá respondendo as dúvidas das pessoas. Manda direct pra gente, manda sinal de fumaça que a gente pode esclarecer para você, tá bem? Lembrando que se você tá passando por alguma dessas situações e tá precisando de ajuda, não deixa chegar até o último instante, por favor, pelo amor de Deus. Não tenta chegar no seu relacionamento na hora que tá quase terminando, aí você vai procurar ajuda de um terapeuta. Não faça isso com os seus terapeutas, por favor. Procure ajuda antes. Tá enroscando? Tá difícil? Tá complicado? Tá difícil comunicar com o mozão? Procure ajuda, tá bom? De um bom terapeuta, de um bom profissional, para poder te ajudar na sua relação. Porque não precisa só chegar nos finalmente para você procurar ajuda, tá? Certo? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, gente. Briguem menos. Um beijão no coração e até a próxima. <risos> Tchau.